Bem-vindos à Taverna, meus queridos amigos, bem-vindo à semana do nosso 11º episódio onde você vai ver que a Flame War de videogames vai atingir outro nível de discussão aqui com a nossa bancada e que o pau vai quebrar nesse episódio Então você já fica por aí E vamos começar aqui cumprimentando nossos amigos da bancada Como é que você tá, Peri? Tá pronto pra guerra de consoles que você adora? Boa noite, meu querido Colô <risos> Você tá em paz, cara? Tá tranquilo? Paz é um nome difícil, de... é uma expressão difícil Cara, de mas dizer. eu não sou a favor da guerra de consoles não, Ou melhor, só a favor da guerra <risos> no sentido de oferecer produtos cada vez melhor só não faço parte da, da galerinha fanboy que fica defendendo a camisa de empresa né? mas fora isso, tudo não, bem resumo um certo pessoal aí. como é que é, eu sei que morreu é... ali engasgado igual um certo pessoal aqui no podcast bom, pra quem não entendeu foi uma indireta para uma certa pessoa É, é... mas é isso, cara e aí, fala Seeker, fala Luna, tudo na paz fala Luna, como é que tá? Opa, tudo na paz, uma boa noite, já comi, queria deixar claro. Ah, muito bem, não é possível que começando come sanduíche, 9 <risos> h da noite, a gente tá gravando esse podcast nove e meia da noite, uma quarta-feira, dia 25 do 5, vocês provavelmente vão ouvir esse podcast lá pelo dia 28, né, que é um sábado. Provavelmente a gente lança o podcast nessa data, então a Luna já se deliciou com sanduíche, pizza, sei lá o que. Eu quero é. ressaltar que quando a gente é, começou Lula. a conversar, ela estava lanchando, ou seja, é, é porque a gente atrasou a gravação. Eu acho que não precisava <risos> dar detalhe. Sincronizado com o podcast, a gente atrasou a gravação, ela comeu o lanche. Verdade, é Isso verdade. é uma verdade. Pois é, pessoal. Isso aí, viu, Luna? Eu fico na dúvida se é caluna, mas tá é tudo bem. Faz parte da vida rangar porque é bom pra garar e pena que engorda. Mas, pessoal, hoje nosso assunto vai ser a nova PSN aí, a imitação barata da Xbox NPS, zoeiras a parte, tá? A gente estou brincando para fazer provocações aqui nesse podcast para tornar ele mais interessante o possível. Mas estaremos aí, pessoal, disponível aí para você nos ouvir no Deezer, Spotify e outras plataformas de áudio. É só para vocês procurarem pela Taverna para nos encontrar. Ou se não, procure a gente no YouTube também para assistir os nossos episódios e ver por enquanto, por enquanto, somente a cara feia do Colosso, e depois a gente vai evoluir esse podcast aqui para vocês verem a cara feia de todo mundo, com exceção da Luna. E vamos começar nossos procedimentos aqui no nosso podcast, que a gente não pode pautar toda semana as nossas indicações, o que, que a gente está jogando. E vou puxar a bola aqui para o nosso amigo Peri. Eri, manda aí o que, que você está jogando, o que, que você indica pra gente essa semana. Alosso, para o seu deleite, cara, estou jogando um exclusivo do, da Sony, que é o <risos> Ghost of Tsushima, cara. É o jogo que eu estou jogando e é o que eu também vou indicar. E a gente vai falar um pouco mais sobre o novo sistema da, da Sony, né? Para oferecer jogos para os seus assinantes aí. E já adiantando, o Ghost of Tsushima vai, vai estar liberado lá para a pessoa jogar, né, para quem pagar o serviço. Cara, pra quem não sabe, é... ele se passa no Japão feudal, na época dos samurais, e teve a invasão mongol, que detonou com o Japão, e você joga com um samurai que sobreviveu, tipo assim, os mongóis invadiram, os samurais foram tentar defender e se fuderam, simples assim. Você joga com um samurai que sobreviveu, aí tá nessa busca de resgatar o país dele, tá? e vai fazendo aliados improváveis, com ladra, e por aí vai, né? O jogo é muito bom, o jogo é muito bonito, ele tem uma, uma possibilidade. Ele, ele me ganhou muito, cara, pelo, também pelo seguinte, ele a história te envolve. Você fica interessado ali, você não quer só vencer o próximo desafio. Você está interessado em saber como que a história vai desenvolver, como que vai ser o próximo passo dessa libertação no Japão. O jogo tem um gráfico absurdo, a gente... Eu sei que é difícil pra você reconhecer, mais esses jogos exclusivos tem uma imagem, <risos> tem um gráfico absurdo, né? ele é muito bonito de ver. Ele tem um modo pra jogar em preto e branco, cara, fica parecendo um filme antigo mesmo, e você controlando o personagem. É uma... eu tava jogando só esse modo preto e branco, e assim, fica... é como se você estivesse controlando o andar de um filme, é bem bacana. Eu só parei de jogar. Nesse modo, porque eu, teve um, eu tinha que encontrar uma área lá que tinha flores violetas. Eu, como é que eu vou enxergar a porcaria da flor violeta se <risos> o jogo tá em preto e branco, né? Aí eu botei pra jogar. Aí tem como você ir lá e desativar o modo. e Aí, aí, tá, aí tô jogando agora em, em cores mesmo, né? Enfim, é... o sistema de batalha é bacana. Essa... A história é super envolvente. Super recomendo, cara. É isso. E a nível de dificuldade, Peri, parece assim, é, assim pra eu, uhum. que falando aqui um pouco de merda, só a impressão que eu tenho de quem não jogou, tá? Parece que é um hack slash sem muita dificuldade, o que, que você, que ah, que você na acha? Na primeira parte, o jogo tá dizendo são, são divididos em atos, eu acredito que são, vão ser três, né, eu estou no meio. O ato 1, um, cara, eu achei ele bem, até fácil. O ato 2, você vê que os inimigos estão com... Tem um nível de dificuldade, mas não é só chegar lá e ficar apertando quadrado e triângulo batendo, não. Você tem que ter um time de uma esquiva, um time pra aparar um, um ataque. Não tá tão, né que fala, tão fácil quanto o, o início do jogo, obviamente. Ele já, ele já.. Eu imagino que eles fizeram assim, tá, você passou pelo atum, você aprendeu as mecânicas básicas aqui. E, oh. Então já ficou. Mas também não tá um jogo muito difícil, não. Eu acho que a questão do jogo é é, é pela história mesmo. Ah, e, eu, e deixando de falar, ele tem um modo online que estava liberado na Plus, o Seeker e a Lua jogaram, que também é muito bom, cara. E ali é bem mais difícil. É mais para quem tá ali na manha da jogabilidade mesmo, quer se desafiar. Mas mesmo se você não... Eu acho que ele não te ganha pela dificuldade, entendeu? É pela narrativa mesmo. É envolvente, né, cara? Você quer descobrir o que vai acontecer e tal? Isso aí realmente chama muita atenção. Algum comentário, Luna? Ah, o, o Ghost of Tsushima não, não terminei, porque eu comprei o Note. E a Você base... jogou a parte de história? Joguei, também? mas foi bem o comecinho. Eu gostei bastante, velho. Eu adorei a jogabilidade. É, é muito gostosinho de jogar, realmente, igual o Peri falou. Não, não é difícil não, não tem uma dificuldade muito alta mas é muito gostosinho Cara, o, jogo, Fala, o jogo é espetacular tipo, a gente jogou, eu e a Luna jogamos bastante o Ghost of Tsushima Legends, né, que é o online e o Campanha, eu joguei também só o comecinho, porque eu tava no meio de outros jogos, né, e acabei não, não priorizando ele, mas é, é, complementando o que o Peri falou, é, é muito bom mesmo é um espetáculo, e assim eu penso que o intuito do jogo realmente não é ser muito difícil, porque um jogo desse gênero muito parecido que é muito difícil é o nosso querido Sekiro, né? Já Se chegou, você já né? Você tá buscando, eu joguei, mas eu não zerei ele também porque, tipo, eu joguei uns 50%, 60%, porque eu acabei parando no meio, tinha outras prioridades na época. Mas você tá buscando um jogo mais ou menos, mais ou menos nessa pegada. Que vai desafiar bastante, porque o Sekiro foi feito pela From Software, né? Vugo uhum. Desenvolvedora dos Dark Souls, do Souls-like, Bloodborne, etc. Você tá buscando um desafio, é Sekiro. O Ghost, assim, ele é mais de boa, né? Nessa questão de dificuldade. E eu penso que se fizessem um negócio muito difícil, assim, nível Sekiro, sei lá. Ia ficar muito... Pra muita Uma gente cópia. ia ser tipo cópia. Então... Yeah. Né? adicionaram o DNA do jogo de forma característica. Mas eu sou é doido aí. pra jogar o Sekiro e eu quero fazer uma revelação aqui, já que a gente chegou nesse assunto. Eu não sou mais uma putinha ah, do é. da Square Soft. Eu sou uma... Ah, não, mas não, por cara, porque eu sou uma putinha da From Software, cara. Não, que isso, cara. Ah. Sou os like. like, é vida. É amor, é paixão. Já cantou o entendeu? Que isso, cara. O Sekiro é. tá na minha lista ali, ó. Então é só pra deixar registrado Realmente, aqui que eu, eu sou uma putinha que eu mudei de, cafe, de empresa cafetã. É, é triste a vida do gamer, mas é isso. Faz parte, Peri, é uma vadia faz parte da nossa realidade. Mas, cara, assim, pela jogabilidade que vocês falam, cara, me lembro muito aquele jogo... Então o jogo do Senhor dos Anéis, cara Que, que fala é, é, Você interpreta um personagem Ele parece um Aragorn, não é Aragorn não. O, não, o ter Sombras personagem. da Morte Não, o Shadows é. of Modern Tem o Shadows of Mordor, E tem o Acho que tem uma continuação Tem, uma continuação aí, comecei. Eu, me pareceu um pouco assim, Eu tinha isso. esse jogo no o primeiro, no PS3 cara, Só que ele era um jogo do PS4 Que fizeram uma versão do PS3, só que o loading Era infinito, cara Você não... Né, nossa, Nossa corda, cara, apesar da Aston, eu desanimei do jogo. Você viu que era um jogo bonito, bem feito. Eu... Mas assim, você jogava, era mais tempo. Era um minuto de load, 15 segundos de jogando. Eu falei, ah, não tá, né, cara? Não, não dá, vai. Não, não dá. Não dá. E se você morre, ah, você se fode que mais que é isso? <risos> 500 anos já de load. Já era. <risos> Massa demais, Peri. Valeu pela indicação, gente. Anotado aí, Ghost of Tsushima. Não sei que quando eu falo esse nome, me lembra comida japonesa. Mas tudo bem. Luna, e você? Conta pra gente o que que você tá jogando. Bom, eu estou jogando o V Rising, recém lançado entre aspas, porque ele tá no Early Access, mas já tá já tá bem bom, velho. O único é, joguinho é um de joguinho. Me é, é um joguinho de vampiro. Ele tem o o elemento de sobrevivência. É aquela câmera... Ah, que tem, que ter, né? Mano... Nossa, é mas, sobrevisa. cara, ai, eu já estou viciada. É com aquela câmera de cima, que eu nunca sei o nome. Assim, o, o, o forte do, do V-Rising é a sobrevivência, né? E a temática que é da hora uhum. de ser de, de, de vampiro. As habilidades não são aquela coisa, nossa, super legal e mirabolante. Mas são. Possibilidades legais, tem algumas combinações lá que você pode fazer uma build, entre aspas né? Não, build, sim dá pra fazer uma build, mas é porque o jogo não tem raça, não tem classe não tem, sabe e, e tem a, a, a sim, sim. as armas lá já fixas, tipo você sempre vai carregar com você um machado uma massa e uma espada e algumas Sim. pessoas também carregam a lança. Mas aí depende da sua jogabilidade. Depois você vai desbloqueando mais armas, mas assim, não tem aquela variedade imensa de habilidades e armas, entendeu? O, o foco do jogo não é esse. Ele tem umas mecânicas interessantes que você suga os outros, né? Tinha que ter. Uhum. <risos> aí você rouba a habilidade da, da, do, do, do, do, do mob que você tá sugando, né? aí você ganha alguns buffs, e dependendo da qualidade do sangue da, do, do, da pessoa que está sugando você ganha um nível de buff maior eu peri, eu fiquei, no, eu fiquei numa dúvida aqui, Rondona, hum. antes de hum. cortando Peri, como é que chamava o seu personagem ah, lá no, no RPG que a gente jogava na pasta, ah, cara? Nossa, você quer que eu lembre o nome do personagem, cara? Eu não lembro, não. Ih, cara, você tinha um, você tinha um personagem, existia os clãs, O Peri jogava eu gostava com de jogar o Gangrel. Com Gangrel eu que, depois que você... Eu ia até perguntar, tirar uma dúvida com vocês aí. Eu gostava muito de jogar com o Gangrel e Ravius. Eram os clãs que eu mais Sim. gostava de jogar. Também a Samita, a Samita era do caralho. Mas eu não lembro o nome é, do personagem, o é. tá resgatando demais. Ah, cara. não, não, mas eu lembro que era mitológico o personagem hum. do Peri. Mas pode continuar, Lula, eu não achei que era. Depois um, que a o Luna o fala eu zoado. tenho uma pergunta pra Luna. Uma coisa ruim do, do, do VRS que, que tá sendo, mas talvez por ser o talvez. Eles lançaram Sim. pouquíssimos servidores oficiais pro Brasil. Eu não sei quanto aos outros outras regiões. No, no, quase não vi servidor. Então, como sempre, América Sim. Latina, eles estão cagando. O, o Brasil, todos os servidores estão lotados. Principalmente o PVE. O PVE, eles lançaram, tipo, uns oh. quatro servidores PVE. E tá tudo lotado. Nossa. Tudo lotado. Eu tive que ir atrás de um servidor de, de uma pessoa normal, né? O, aqueles servidores que a galera. É, compra né aluga Sim. e eu até que tô gostando do, do que eu tô teve alguns probleminhas porque o, o, os donos lá do server tiveram problemas com a atualização inclusive que lançou hoje o server deu uma bugada ontem eu não consegui jogar porque eles ficaram resolvendo problema de host e assim coisa que não tem como quando não é server oficial é de gente é, normal não, não, cara os cara tem a vida deles tem o trabalho deles. E decidiram hostear um servidor. E a gente tá sujeito... Aquele servidor acabar a qualquer momento. Eu tentei escolher um... Que o cara tá realmente dedicado. Então acho que mesmo depois desses problemas... Os, car os caras resolveram. É, hoje eu já dei uma, uma jogadinha. E, e tá tudo certo. Entendeu? Por enquanto tá tudo certo. Vamos ver se vai continuar. Cara, que engraçado. Tem os elementos de, de, de sobrevivência mesmo. Tô vendo no vídeo, para quem tá vendo no YouTube Não, é e muito... tal... Ele vai coletando as paradas, cara. Mano, você passa a maior parte é do noiteira, tempo catando cara. madeira, pedra, é, pra montar. Mano. Coisas da <risos> Luna, velho. É muito bom, ele é mulher, muito gostosinho. É, é tão sobrevivente que você pode até perder o servidor, cara. Isso é, isso é um ah. survival raiz, entendeu? É, é raiz, perigo. Não, eu te falar uma coisa: se estourar a Terceira Guerra Mundial com a Rússia e atacando a Ucrânia e tudo mais, meu filho. Eu pulo pra Juiz de fora, porque vou lá tamo atrás da luna pra ah. poder sobreviver no mundo pós apocalipse Não, nível. tamo junto. Coletar madeira, as coisas, construir as é paradas vai certe. saber tudo o é que fazer. É fazer. com certeza. Era o um vampiro coletando as paradas. Não, aqui? mas é muito da hora. Não, não teve um cara bem, bem, que é falou no servidor cara. assim, eu estou nesse jogo, inclusive ele comprou a versão mais cara porque ele queria as skins da hora lá, pra uhum. eu montar um castelo gótico maneiro. Mano, a galera ah você é <risos> monta, casa, monta o tá castelinho bom, do... Tudo, do... Né? Mano, mas é muito caramba. da hora. Deve ah, ser e da eu hora. gostei do sistema de, de construção, porque dá pra você mover as estruturas e os baús cheios. Uhum. Eu, isso, isso nunca dá certo em, em nenhum jogo de sobrevivência. Isso, isso quase é nunca tá. é permitido você mover. Uhum. Tem um que dá. Conan Exiles. não dá. Não dá. <risos> Eu Cono sei, é, mano, é um lixo. Nossa, a Kona é estressante, cara. Eu, é o primeiro Avis. que eu tentei, velho. Puta que pariu. Mano, o pior é que eu gostei do Cona. Se o jogo não fosse é muito mal otimizado, tipo, se o jogo não fosse cuspido, ia é da hora, cara, porque no Play, impossível. Foi cuspido, foi ótimo, né? Escagaram o jogo, então, tipo assim. <risos> Mano, joga no play, você Não, mano, ele quer agarro. Eu é. gosto muito do Kona, Cara, é outro é quase nível. que eu joguei esse jogo. A falta de é. otimização do entendi, Kona entendi. É, é num nível É Kona, no nível. Kona. tá ligado? Tem é. um nível é ruim, tem um nível <risos> inutilizável e tem exatamente, um nível Kona. Exatamente, Fora Caramba. que o ping é absurdo. Você Ai, Você só, tipo, você encontra um gringo, você só, solta as armas no chão, porque ele vai te matar com certeza, porque é impossível. Oh mano, é... <risos> Mas, ô, Luna, disponível só pra PC, -Rising, né? -Rising, sim. né? Quanto você pagou, para desculpa pra galera Eu ganhei, foi, foi, foi, eu ganhei... <risos> fui presenteada. Mas <risos> ele tá 37, tá 36,99. Aí tem as versões com, com as DLCs de, de skins, sabe? Eu espero que eles não, comece, não, não comecem a colocar... E tem é, paintwin, né? Tipo, comprar um equipamento foda que só quem pagou... Eu acho que isso daí não é né, possível. Que algum jogo, alguma desenvolvedora vai fazer isso. né Porque é quase impossível disso dar certo. Porque mesmo se elas lançarem, a galera cai em cima e fala... Vocês estão ficando maluca Vai lançar skin por 100 conto. Mas equipamento, é. né? É Obrigado pela Obrigado pela indicação vou pular a fila aqui antes de eu chamar meu amigo Seeker e vou falar de um jogo, cara, que estão jogando. Ultimamente eu não joguei na época, ele é um jogo originalmente lançado para Xbox 360. Eu joguei o Alan Wake na época, só que aí eles lançaram uma outra versão também, que é o Alan Wake American Nightmare, alguma coisa assim, tá? E, aí, e o seguinte, cara, eu tô jogando, ele basicamente é o seguinte, ele é um jogo de, de terror, né? Que você é um escritor e várias coisas que você colocou no seu livro, ela, eles vêm à tona para poder te assombrar, tá? Isso na versão original. No American Nightmare, é, é, são histórias que, que você entra dentro dela, daquelas histórias que você escreveu, e aí você vai decifrando algumas coisas que você tem que ir fazendo E o, e o elemento principal do Alan Wake é que a luz é, afasta os inimigos Então você tem as armas, né, pistola, machine gun e várias outras armas E uma lanterna, quando você aponta essa lanterna para o inimigo Ele perde, vamos dizer assim, um escudo de proteção que ele tem da, da noite E aí ele fica suscetível a, a bala, a dano Efetivamente, você matar ele E aí você vai descobrindo as coisas Cara, é bem, bem gostosinho é, assim, é, um, é um terror mais light Não é nada Nada demais, sabe? Mas é bem gostosinho o jogo Vale muito a pena para quem não jogou Eu peguei ele agora Foi na, na Game Pass Falei, ah cara, vou aproveitar que tá aqui na Game Pass Eu sempre tive curiosidade de jogar e vou aproveitar e vou jogar então assim, é, é, é legal pega sabe uma coisa que eu, que eu gostei muito, que lembra muita pegada dos livros pra quem curte o Stephen King pô, e os livros do Stephen King os filmes é, o, o Iluminado é, a Maldição tem uma porrada de, li, de livros e filmes do Stephen King aquele It, o palhaço assassino lá e tal, é do Stephen King pra quem não conhece o Stephen King e o Alan Wake, ele me lembra muito essa pegada, sabe? Da, da, desse medo ali, do terror do Stephen King que eu gosto demais, cara Então eu tô jogando, é isso que eu tô jogando Mas eu queria indicar também o, o original O Alan Wake, ele saiu um remaster agora Esse ano, se eu não me engano, cara Foi esse ano que saiu um remaster, acho que tem pra PC e para o Xbox? Eu acho que não está disponível para PlayStation, tá, gente? Eu acho que ele é exclusivo do, do Xbox e PC, tá? Mas é um jogo para quem tiver a oportunidade, cara, pode jogar. Ô, bicho, você falou do Stephen King aí, cara. Uma das maiores decepções de adaptações é, é um, de um livro qual dele, é? cara. Tem, ele tem uma série de ah, mil, livros, né? Tá. Que é o. É o do, do, do cara fala. lá que é tipo do velho oeste lá só que, e, que é torre mas, negra né? Eu, eu torre negra cara eu piro demais na série o torre livro negra é massa cara. demais são sete livros e depois tem um oitavo um safado que é puro caçanilha <risos> mas é não tipo não perdeu aí né? eu comprei comprei porque você pô, é da torre negra mas assim que livro Ai, safado caraca. mas enfim considerando esse oitavo que, que esse oitavo você passa entre entre o quarto e o quinto mas, cara, a Torre Negra pra mim, cara, tá ali de bate de frente com o Senhor dos Anéis, cara. É muito foda. Quando fizeram o filme, e eu gosto muito daquele ator, cara, o Idris Elba, tanto o principal quanto o vilão, né, o Matthew o McDonald não sei como é que faz daquele cara, não. São os caras muito bons. Eu pensei, pô, tem tudo pra dar certo, mas o filme é tão... o filme é safado. É uma versão Stephen King pra Sessão da Tarde, não, é? cara. Que é filme lazarento, é bicho. Não, cara, é... Matou, cara, matou pra mim. qualquer porque não vamos fazer uma continuação? E era uma saga que eu gostaria muito de ver. Não, é, é, sabe uma coisa que tem. Um... Foi só um desabafo mesmo, já que você tocou no ponta ferida. Assim, pegando esse gancho que você falou, cara, por exemplo, olha pra você ver, o Peter Jackson fez o Senhor dos Anéis, tem um documentário, não lembro aonde que eu vi, gente. Eu me lembro de eu ter visto no, no YouTube, mas não tenho certeza. Ele fala, cara, que ele procurou vários estúdios pra fazer o projeto Senhor dos Anéis. E vários estúdios falaram pra ele assim, não, beleza, a gente quer fazer, mas a gente vai fazer um filme só com os três livros. E ele se negou até a achar um estúdio que queria fazer um filme pra cada livro. Porque ele sabia que era, tipo assim, muito foda. E pelo que eu entendi do Torre Negra o filme, mesclaram a merda toda num filme horroroso, cara uma bosta. Não só mesclaram como eliminaram personagens importantes, tipo deram importância demais pra personagens que nem, que, que nem existiam, dizer uhum. assim e outros simplesmente ignoraram e não deu um, nem, dizer assim um propósito uhum. pro filme, não, entendeu? Ficou um filme meio sem pé nem cabeça mas o Senhor dos Anéis cara, ele foi gravado os três filmes todos de uma vez, bicho, porque por, por, por uma questão de corte de gastos Sim. Porque era um projeto que o pessoal não botava muita fé. Exato, é, eles foram anos, cara, filmando todos os três, né, de uma vez. Foram lançados aos poucos, mas a filmagem realmente... Mas voltando só pra fechar, cara, o Island Wake, o original que foi lançado na época 360 e saiu o remaster agora, super recomendo, gente, vale muito a pena. É um, é um jogo muito bom, bem interessante, cara. E o legal dele é que, tipo assim, é, o, o personagem principal, ele, ele vai se perdendo entre mundo real e a história dele, vai entrando no mundo dele, as coisas vão acontecendo, e você quer saber como que vai ser o desfecho daquilo. Então você fica interessado o tempo todo, sabe? E querendo ou não, tem alguns aspectos de terror, me lembra muito sim de longe, mas me lembra mais a pegada do Silent Hill, né? Não é muito. Por Resident Evil é mais por Silent Hill, porque tem muita escuridão e tudo mais. Mas é um super. Um jogo que vale a pena, cara. Quem não experimentou, quem não, não curtiu na época e não, não jogou, não teve oportunidade, pegue e joga que vale a pena. É, se o que você que que manda, cara, hoje? Então, Colosso, galera, eu tô. Recentemente eu adquiri um notebook, né? Porque antes eu tava só no Play 4 mesmo, a raiz, gamer de console uma vida. <risos> E praticamente esse notebook, tipo, foi majoritariamente pra trampo, mas eu tô jogando um pouco com ele também. E automaticamente a primeira coisa que eu fiz quando eu tinha tempo para lazer foi é, assinar o Game Pass de PC, principalmente com a oferta de 5 fucking mangos no primeiro mês, é. né? Que, tipo, é inacreditável a quantidade de, de benefícios que você tem pagando só 5 conto no mês. Pelo primeiro, principalmente, né? E... O jogo que eu vou indicar, e que eu também estou jogando, é justamente um jogo do catálogo, é, que é o Hades, né, ou Hades. Ele, ele é um jogo roguelike, penso com elementos de hack and slash também. Cara, o jogo é um espetáculo, o enredo dele se passa, ele é rodeado pela mitologia grega, né, então você, o seu personagem é o Zagreu que é o filho de Hades. Como já é típico de todo roguelike, vai avançando as fases, né? E você vai grindando, né? Para quem não conhece esse termo, grinding, é você ir realizando é, tarefas ou, enfim, realizando lutas para você farmar XP e você ir melhorando seu personagem. E os elementos de roguelike consistem em cada vez que você vai nesse grinding, o mapa muda totalmente, né? Cada cada run que você faz é, é um mapa diferente. Óbvio, existem quatro níveis gerais, né? Quatro contextos, quatro fases que você passa durante a tua run. Essas são tipo assim imutáveis. Então o primeiro é, por exemplo, Tartarus, que é aquela parte é, no reino do Hades, né? Que é praticamente o um inferno na mitologia, né? Na religião cristã. É, e aí conforme você vai avançando os níveis é, você vai encontrando, encontrando os boss e você vai recebendo auxílio os agreus, né, que é o teu personagem é, vai recebendo, vai batendo nos inimigos e avançando re, pegando recompensas e você vai recebendo bênçãos de outros deuses do Olimpo, né? então por exemplo Atena, Zeus, Poseidon é, Hades é, o Hades na verdade é o seu pai, né? mas o Hades é, é, um, é um pouco complicado no enredo do jogo, não vou falar muito porque são spoilers, mas obviamente você tenta escapar do reino, né? o enredo do jogo consiste em você tentar escapar e o teu pai não quer que você escape, porque tem problemas aí, os famosos daddy issues, para quem conhece a expressão em inglês, problemas com o papai, e cara, eu recomendo muito o jogo. O enredo legal, ele vai se desenvolvendo ali, cada, cada run que você faz, você vai upando, você vai aprendendo um pouco mais sobre a história, né? Você vai entendendo também, se você tem um pouco de maturidade, é, os motivos, né? Que, que o Hades meio que não quer que, que o teu filho, no caso você, saia, né? E ele vai impedir. Ele vai fazer o que está na, na força dele para impedir. Então tem sempre essa questão de, se você olhar com um olho um pouco mais profundo, é, você consegue pegar detalhes implícitos, assim, na história, né? Porque, de acordo com a mitologia nórdica, sempre há um conflito gigantesco entre os deuses, né? Eles são sempre muito orgulhosos. Então, por exemplo, tem passagens que você vai passar ali, áreas que você vai passar, que você, por exemplo, está carregando bênçãos de dois deuses. E você é meio que obrigado nessa passagem a escolher um deles. E aí, por exemplo, você tá com uma benção de Ares e de Atena. Você vai ter que escolher um deles nessa passagem. E aí, automaticamente, um vai ficar contente e o outro vai ficar puto. Uhum. Porque ele é muito orgulhoso. E aí, normalmente são, assim, as etapas mais complicadas, assim, das runs. Porque esse deus que você meio, de certa forma, renegou, ele vai meio que te atacar bastante ali... Enquanto você mata os inimigos e vai cumprindo os objetivos, né? Pra pusão, avançar. fusão, mano! É, pois é! Os deuses são sempre muito orgulhosos, né? Isso é praticamente em toda, toda a mitologia. Então, galera, essa é a minha recomendação. O jogo... O combate do jogo é bem legal, você vai... Ele praticamente muda bastante de acordo com a arma que você escolhe, né? Você vai coletando dinheiro você vai coletando é, essência, né? Pra você ir dando upgrade nas características do teu personagem, pegando alguns bônus, cada vez que você morre, né? Você morre e aí você volta pro, pro, pra casa de Hades, que é a tua casa também, e aí você dá upgrade de acordo com o que você coletou com a última run, né? E depois recomeça, sempre com o objetivo de escapar. Cara, assim, uma dúvida é que eu tenho. É, sempre fiquei na dúvida, nunca joguei, mas... É verdade que quando você morre, você tem que passar tudo de novo? Exatamente Sim. isso. E é um Exatamente. jogaço, cara. Mas não fica Esse... chato o jogo, não, cara. Essa é a não. essência do roguelike, justamente porque cada vez que você vai, é diferente, entendeu? Todo roguelike é assim, né? Na verdade Sim. é essa, né? É, cara, eu O conhecer. mapa muda, mas o chefão do final, que nem o Seeker falou, hum. não vai mudar, entendeu? Entendi. Entendi. Então, mas o mapa, aquele cenário ali isso. muda. Mas o boss, tá, aí você muda aquele cenário. Okay. O mapa Exato. muda. E Colosso, cada, vez você, cada run que você faz, você acaba montando uma build diferente, porque as bênçãos e os itens que você vai coletando são aleatórios, entendeu? Ah, eu vou ter que jogar um, um roguelike e eu vou escolher e... eles, cara. Não, não é jogar as E assim, você escolhe a arma, dependendo da sua arma. Eu já joguei, só endosso o coro sobre o, o Hades. Eu falo Hades, mesmo, mas é hate, né? O pessoal gosta de falar. E você escolhe a arma. Dependendo da arma, aí tem as bênçãos, do, as bênçãos divinas, que é uma sacada muito foda do jogo. Uhum. Dependendo da bênção, ela comba com a sua arma ou não, só que você não escolhe direitinho. Não te dá uma opção de duas ou três, né? Então assim, opa, dependendo você tá jogando com a arma, você fala, cara, aquela bênção que eu tive com aquela outra arma seria boa com essa daqui. Você vai pegando essas coisas assim, entendeu? Okay. A primeira vez que eu joguei, você fica com essa sensação, pô, vou começar de novo do zero. Mas depois você, você vê que não fica... Não fica maçante, né? Não é repetido Sim, não fica maçante. Exato. Não? E eu complementando... Você o fica perigo, puto, mas exato. maçante não. É frustrante. Não vou mentir. Por exemplo, principalmente quando você já tá conseguindo passar, por exemplo, pra última área. Assim, no começo você vai ter runs que vão durar muito pouco tempo, entendeu? Porque você tá fraquinho e você ainda não pegou a manhã do jogo. Você ainda não aprendeu muito bem a arma que você tá. Mas assim, quando você já tá num nível ali já com experiência, já com um pouco de, de malícia do jogo, de como funciona, né? E você já, já tá chegando longe, uma run que normalmente você morria em 15 minutos, cara, você vai tá ali nos 30, 35. Sim. Então, às vezes, você, vai to, você toma um hit bobo, vai tomando uns hit bobo, assim, no boss, e aí você acaba meio que se futendo porque você vai ter que começar tudo de novo, entendeu? Sim. Mas, cara, o seu não personagem é É O seu personagem evolui, mas você também evolui. Sim. esse que é o lance, então você vai pegando experiência, pegando o time pra desviar dos combos e é foda que tem um boss que tem harmonização facial cara, é foda é isso. e ele te dá uma costa, que desgraça você apanha de um cara que faz a harmonização facial isso é exato <risos> é isso, galera, cara. recomendo, tanto eu quanto o Peri já jogamos, já zeramos e recomendamos ADS, ele está disponível é, creio que em, em todas as plataformas ali... Menos Switch... Né? Não sei se tá pra Switch... Eu também não é, sei... Também eu achei. tô jogando no, no PC... Pelo Game Pass de PC... Mas eu sei que ele tá disponível no Xbox e no PS4... PS5 não sei, mas deve tá também... Também acho que é, tá... Aproveitem... É, eu adoro Roguelike... Né? Inclusive eu já, já recomendei pra vocês o Rogue Legacy... né? Que é, que é Roguelike também... É um gênero que eu adoro... Gosto bastante... Eu meio que, na hora que eu começo, eu, mano, eu preciso zerar logo, entendeu? Eu preciso grindar, doente, pra é, matar o chefão que me deixa a pistola. E esse, um, um pequeno, não é bem um spoiler, né? Mas esse boss da harmonização facial, vocês lembrem disso, porque ele vai irritar muito vocês. Muito, ah muito, não, muito. vai, pelo amor de Deus, cara. Aí você já tá desanimando a galera a jogar. De forma <risos> alguma, quando você ganhar dele, você vai se sentir 15 vezes melhor do que antes de você ter começado a jogar. Palma maldito. Exato. <risos> Show de bola, gente. Fechamos agora todas as nossas indicações, o que, que estamos jogando, joguinhos aí à vontade para vocês, não se esqueçam de experimentar, comentar o que, que vocês estão achando desse quadro, que todo mundo sempre gosta bastante. E galera, é o seguinte: é, eu até procurei algumas notícias mais relevantes para trazer hoje. Mas eu não vi nada significativamente assim, legal para trazer, com exceção de, de uma atualização que vai ter no Flight Simulator para jogar com a, o Top Gun. Vai ter, não sei se vocês conhecem, mas na década de 80, 90, teve um filme do. Como é que chama o cara? Porra, a gente agora esqueceu o nome do cara, do Tom Cruise, que era sobre jatos da Força Aérea Americana. Então eles vão lançar um, uma DLC com esses jatos, tá? Vai estar disponível aí para todas as plataformas que, que tem o Fly Simulator, acho que é Xbox, PC... E na próxima semana também a gente tem aí, acho que no dia 6 de junho, se não estou enganado, o lançamento finalmente né, da nova PSN, que é o, o, o nosso tema principal do podcast de hoje. Peri, quer dar algum recado antes da gente passar pro tema? Não, cara, que você falou do Top Gun aí, eu lembrei, do, eu acho que é o Tarantino, que ele tem uma teoria sobre o filme Top Gun, que no fundo, no fundo, ele é uma discussão sobre o cara que no fundo, no fundo, é gay e não quer assumir. Ah, só que não, cara, aí ele fala, pô, aí ele tem, eu acho que é o Tarantino mesmo, posso estar tá, tá enganado. Mas ele fala, pô, olha o filme, cara, ele explicando, né? Uhum. São caras, são vários homens na praia jogando futebol, jogando vôlei, e depois tem aquela, aquelas, aquelas encaradas do tipo, eu sou piloto mais fodão que você, tipo... <risos> Enfim, tem toda uma teoria de uhum. Eu levei disso aqui agora, eu já se E eu acho que vamos fazer uma continuação do Top Gun. Ah, eu vi isso também. A imagem do Tom Cruise lá mais velho, meio que ensinando os jovens pilotos. Exato. Eu, eu vou procurar saber melhor dessa história do. Que aí, no fundo, ele levanta que o cara assim, é o cara no fundo do fundo tá tentando se revelar, sobre o seu lado gay não consegue. Não então consegue, tem leva. Um Senhor de bola, gente. Então vamos falar um pouquinho, gente. Hoje o nosso tema vai ser falar sobre a PSN. A nossa ideia aqui, a gente estava discutindo o tema um pouco antes de iniciar no nosso grupo de WhatsApp e tudo mais. é A gente falar da, da nossa visão sobre a nova PSN, o que que a gente achou do catálogo, qual que é a influência de, desse novo serviço no cenário como um todo, principalmente na nessa grande rivalidade entre Xbox e Playstation e tudo mais. Vou puxar aqui, ô Peri, como você foi o idealizador desse tema, acho que de muita relevância, eu queria saber assim, sua primeira impressão, cara, o que, que você achou do, do serviço, qual a sua expectativa, esse primeiro catálogo que eles liberaram, o que, que você achou? Fala um pouquinho pra gente da sua visão geral. Cara, eu acho que a gente tem que deixar bem claro quais são os três níveis aí ah, pra perfeito, galera, né? perfeito, cara. Perfeito. Assim, vou dar uma passada geral aqui. A gente tem um, um, o, P, o PS Plus Essencial, que é o que é a PS Plus de hoje mesmo. Tem a Plus Extra, que vai ter além do nível anterior. Todos os níveis são acumulativos, beleza? O nível o Plus Extra vai ter o Plus Essencial... O essencial vai sair R$ 34,90 por mês tá? e R$ 199 por ano, que é o PS Plus de hoje. Aí o segundo nível o PS Plus Extra, que vai sair a R$ por mês ou a 330 por ano, que vai ter o nível anterior, né? mais 400 jogos, um catálogo de até 400 jogos do PS4 e do PS5, inclusive alguns jogos dos, dos catálogos do, da Playstation né? Studio. Os exclusivos, os famosos uhum. exclusivos. Tem um nível premium que não vai ser lançado aqui no Brasil, porque não tem o um serviço de streaming. Aí eles vão lançar um nível, um nível alternativo, vamos dizer assim, que é o Plus Deluxe, que vai sair a, 300, a 59 por mês, 60 reais por mês e 390 por ano, que vai ter o, todos os benefícios dos dois níveis anterior. Quer dizer, é a PS Plus de hoje, mais esse catálogo de jogos... De PS4, e PS5, até 400 jogos, né? E vão ter os jogos retrô, se eu não me engano, vão ser até 300 jogos de, do Play 1, do PS2 e do PSP. E além de e diz também que vai ter alguma esse, Mas, early access para alguns jogos e tal, eles vão liberar também nesse nível. Mas, é, então, temos três níveis aí, assim, trocando em miúdos, né, cara? A gente pode falando então, da maneira grosseira, a gente pode falar que é o Game Pass da sorte A verdade é essa. Uhum. E, cara, eu ainda não tô com a opinião 100% formada sobre o Aço. É, ainda o catálogo não foi todo divulgado e eu acho que depende muito do catálogo. Essa é a verdade. Porque não dá um preço salgado, né? Não é convenhamos e eu estou com expectativa, porque eu estou muito afim de jogar os clássicos do Play 1, do Play 2, cara. Tem muitos jogos do PS4 aí que eu não conheço, eu tenho vontade de jogar também. Só para citar alguns aí que já, já confirmaram, né? Vou falar dele, né? O meu queridinho Bloodborne vai estar tá lá. O Ghost of Tsushima que eu estou jogando vai estar tá lá. Deixa eu dar uma olhada nos clássicos aqui. Eu tô, tô com, uma, com uma colinha aqui. Uh, Quando você vai olhando é, Você falou dos preços Sinceramente, eu achei que ia ser mais caro Mais caro Eu achei que ia ser mais caro Eu achei razoável, no, na real Agora, uma dúvida que eu tenho É se vai dar pra pagar esse valor por mês Porque a Plus, por exemplo né, a, a normal ainda Você tem que pagar O preço anual, tudo de uma vez É, não tem o um plano mensal, né não ah. tem, é, não. Pelo que eu estou entendendo, eles vão lançar um plano mensal, um trimestral e um anual. Eu, eu acho que, compensa o anual, se você faz a conta, ela só quer é pagar 400 conto. Nossa essa patada, né? Enfim, é, não vou ficar pesquisando muito o jogo aqui, não, mas só para fechar o meu raciocínio, eu acho que vai depender muito do catálogo. Eu acho que é uma resposta da Sony ao crescimento, ao o crescimento da Microsoft mesmo, do da Xbox, e tinha que vir uma resposta, e veio pra fechar mesmo o... Pra dizer se vai compensar, tem que ter o, o catálogo todo divulgado, né? Mas eu Realmente, eu concordo. Eu animado, principalmente, eu sou um cara que gosta dos jogos antigos, né? Jogos da minha época, vamos dizer assim. Então, poder jogar, até alguns RPGs que eu tenho vontade de jogar de novo. The Brief of the Fire da Capcom, que, que rivalizava com Final Fantasy. Ô, oh, cara, assim, Queria pegar o gancho do, do, da sua fala, Peri, é, pra já, eu já tenho uma opinião formada sobre isso, cara, sobre esse novo serviço, mesmo sem ver o catálogo inteiro. Cara, como eu sempre gostei da ideia do Game Pass, eu sou um usuário já, já faz um bom tempo da Game Pass, cara. Eu já tenho a opinião formada, assim, que vai valer muito a pena, cara, e, e assim, é muito bom, gente, na boa, cara, é muito gostoso você se sentar na frente de ser um videogame E você poder jogar, cara, qualquer coisa que tá ali no catálogo, e, não, e acredito eu, pelo que eu vi, do que eles já trouxeram aí Tá muito parecido com o da Game Pass, salvo o que o Peri falou, são os exclusivos, então você tem ali, por exemplo, Death Stranding você tem o, o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha, acho que é o mais antigo e tal, é... tem a parte dos exclusivos, é a mesma coisa na Xbox, você não vai jogar um Gears of War, você não vai jogar um Forza, mas vai ter os exclusivos da Sony, então assim, independente, isso aí é gosto pessoal né gente, isso não se discute, cada um é, vai escolher em questão de exclusivos o que gosta mais. Mas do serviço em si, falando do serviço, é muito legal, cara. Tenho certeza que quem assinar não vai arrepender, cara. Não vai arrepender, porque é muito bom. Agora, o único ponto é o que a Luna falou, que seria interessante poder a pessoa assinar um mês. Por exemplo, ah, eu quero testar, para ver como é que é essa parada. Então, assino um mês, eu, o Seeker assinou agora a Game Pass por 5 reais né isso ajuda ele a testar se ele gostar ele continua né, é o colosso é mas eu vi um cara eu procurando jogos que estão tem um canal no YouTube que o cara ele que na Ásia algumas regiões da Ásia já tá liberado hum, essa tá assinatura aí ele assinou um mês em Singapura cara para poder fazer o fazer o teste da conta uhum. dele então ele conseguiu assinar só por um mês só lá eu acredito que aqui também vai ter. É. E em todos os sites que eu li sobre o serviço, eles dão um valor mensal, trimestral e anual. Eu acredito que eles vão ter essas três faixas aí. Aquela questão, se você paga o anual, você tem um leve desconto em relação às As demais. É. As demais. É isso. Então eu acho que isso vai, vai ter essa possibilidade, sim. E é isso, cara. Você resumiu bem a minha fala. Tem tudo para dar certo. Também né? acho O Sony andou pisando na bola Mas essa aí a gente tem que reconhecer Inclusive você, meu querido <risos> Que a Sony mandou bem Não, isso eu reconheço, cara Pô, e assim, é o futuro, cara Quem falou que algum dia Que Netflix ia vingar, cara Pô, e, e te falo Depois a gente vai entrar nesse viés Que eu quero puxar esse assunto ai ah, que como é que fica as grandes produções Gente, só, só tem tudo para melhorar Sabe por quê? Vamos pegar o exemplo de filmes. Você vê filme aí agora de tudo que é nacionalidade filme legal, cara. Seriado legal, um monte de coisa legal. O que, é que aconteceu com as grandes produções? Só melhorar. Só fizeram melhorar. Por quê? Agora você tem produções de baixo orçamento batendo de frente ali do interesse do público. Então, cara, é, é, é muito pelo contrário de, da visão de algumas pessoas, mas a gente vai falar disso mais pra frente, Antes da gente passar para os próximos pontos, eu quero deixar a, a palavra aqui para o Seeker, para ele dar a visão dele. O que você está achando, Seeker, dessa lista inicial? Você está interessado? Vai assinar? Como é que está a sua expectativa? Então, galera, qual que é a minha opinião como um cara que... Eu penso que eu realmente, assim, é claro, aqui no podcast a gente sempre bate muito na tecla, da questão de, de timinho, mano. De, de briga. De guerra de console. A gente é bem crítico quanto essa galera que é cega e não, não escuta argumentos, entendeu? Claro, cada um tem a sua preferência, tem. Mas o lance é: a gente precisa sempre priorizar que as empresas providenciando melhor para o consumidor, entendeu? A um menor preço. Esse tem que sempre que ser o foco de qualquer pessoa lúcida, entendeu? Independente do gosto que ela tenha, independente da preferência que ela tenha. Então vamos lá. Eu gostei, né? Eu penso que não tem erro. Não é só no mercado de jogos, entendeu? É... o SaaS, né, que a, a sigla é S A A S, Software as a Service. É uma forma que não tem como. Toda empresa, é, desde Netflix, até nos jogos, até todos os serviços de streaming, é, até inclusive plataformas de, de curso online, todo mundo está aderindo a esse modelo pelo fato de você vender um serviço é, com uma mensalidade, né? Você oferecer é, um catálogo ali disponível para a pessoa, independente do nicho. É, para que ela pague uma mensalidade, constantemente ela tem acesso. É, eu penso que é, é bom para ambos os lados, entendeu? Tanto a empresa que ela continua arrecadando mensalmente aquele valor, quanto pro cara que... pro cliente que ele vai é, pagar uma mensalidade ali que muitas vezes não é o preço de um jogo, entendeu? É um preço de, sei lá, um terço de um jogo, vai triple A. É, aí, exato. É menos. E o cara vai ter um catálogo para jogar day one, entendeu? Ele acabou, acabou de comprar um videogame, ele vai ter, é, na disponibilidade dele, um catálogo gigantesco de jogos que... Óbvio, nem todos vão interessar ele, mas ele tem como escolher de uma, de uma gama muito vasta, né, de, de jogos e oportunidades ali, sem investir muito, que é o que todo mundo quer no começo, né, em todo tipo de negócio, você não quer investir muita coisa quando você tá começando. E quando você compra o um videogame é a mesma coisa. Falando especificamente do catálogo de jogos é claro, a gente tem que aguardar um pouco mais, eles prometeram que vão atualizar, né, tipo, mensalmente vão adicionar coisas novas mas eu não gostei tanto, é mesmo? hoje eu tenho Sim. Playstation, Sim. é, pois é eu esperava mais essa, hum. essa foi surpresa pra mim, cara Eu sei que é um pois usuário, é. assim, é até legal ver sua opinião Aham, uhum, eu realmente esperava mais Assim, eu penso novamente É um serviço que é muito bom O Game Pass já comprovou isso E todo o mercado adere a esse tipo de coisa Porque é um serviço muito bom pra todos Mas eu esperava um catálogo mais recheado E mais atrativo nesse começo Porque, principalmente dos jogos clássicos porque tá muito pobre, são pouquíssimas opções. Foi feito um marketing gigante na questão dos jogos é, clássicos, né? E, eles, e na minha humilde opinião, é meio que o Coringa que eles têm, entendeu? Porque a, a game, os jogos clássicos da PlayStation são gold, né? São, tipo, maravilhosos e são lendários. Uhum. Então, eles poderiam explorar muito... E melhor é a era de ouro de todo mundo. Exato. Né? Exato. Os é, clássicos é a grande carta do... deles. Não, foi muito bem colocado isso que o Siki falou. Eles venderam muito lá, o produto através dos clássicos. E cadê os clássicos? Eu, eu, eu acho que eles ainda não divulgaram o catálogo todo. Eu acho que vai ter uma diferença entre regiões mas ainda tá devendo um pouco. Na minha, na minha visão, realmente é, é essa. Nos, nos clássicos tá faltando muito. É, eles anunciaram recentemente lá aquela parceria com a, a Ubisoft, né? Que, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, Sim. vai tá lá de cara. Cara, eu achei muito legal isso. Tô ansioso pra ver o que, que eles vão trazer. Além né? disso, com essa parceria com a, com a Ubisoft, o que mais eles vão trazer disso mas eu tô dando a minha opinião na humilde, eu esperava mais mas eu tô ansioso pra saber o que, que eles têm preparado pra gente, porque novamente o importante é que o consumidor seja amparado e, e tipo assim, que a ele seja oferecido um serviço muito bom que assim, ele não vai precisar por exemplo, a não ser que ele queira muito um jogo um lançamento, vai, um Elden Ring o cara vai lá e compra perfeito, cara, bacana uma coisa que eu queria puxar aqui, que quem está escutando e, e não é conhecedor, eu, eu, eu recebi um feedback de algumas pessoas que... Ah, seja, eu escuto seu podcast, cara, mas tem muita coisa que vocês falam muita, de forma técnica e eu não entendo, eu não, não acompanho muito, eu queria saber mais a opinião de vocês e tal, não sei o quê. Beleza. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui é o seguinte, gente. Agora a gente tem dois serviços de empresas diferentes, Microsoft Microsoft pelo Xbox e pelo Playstation, com a mesma natureza, que é o catálogo, e, a, e o pessoal volta a falar naquela pergunta, ah, não, mas qual que é o melhor, qual que vale mais a pena e tal? Cara, assim, isso é, isso é muito pessoal, isso eu queria deixar claro, tá? E depois eu queria ouvir os meus amigos aqui do podcast, que isso é gosto pessoal, cara, por que que eu tô falando isso? Por exemplo... Vai ter lá um catálogo com os exclusivos, igual eu falei para vocês, né? Ah, o Playstation vai deixar alguns, alguns exclusivos mais antigos lá no catálogo. Então, primeiro ponto. Isso aí é. Se você gosta dos exclusivos, então já é um ponto positivo para a Sony para você ir para o lado da Sony. Agora, é, ponto, um outro ponto negativo que eu achei, que eu queria até que vocês comentassem é o seguinte. A princípio, gente, você não vai ter exclusivos daí um ano. Ponto. Isso aí já é, é martelo batido. E que assim, se você for olhar em relação a Game Pass para quem curte os exclusivos da Game Pass, então até então. Os, os exclusivos vão ser day one. Eu acho que nesse sentido, aí sim, a, a Plus fica para trás. Porque é foda, né? Você tá comparando coisas, né? Então não, não tem como não deixar esses, esse tipo de assunto passar batido. O que vocês acham, gente, de, de, nesse sentido? É, é justo que a Sony não traga seus exclusivos day one? O que vocês pensam a respeito disso aí, Peri? Luna, Sique, o que foi, Luna? Eu já, eu já esperava tipo o, o que o Seeker falou, que ele esperava mais. Eu não esperava, porque a Sônia é uma vagabunda. E eu já sabia que ela ia fazer merda, ia fazer bosta. Você sabe muito não bem quem que é, né? Você conhece muito bem a, a empresa, né? Você já sofre com ela há muito pois tempo. É muito... Exato. Já sabia que ia fazer uma caquinha. Foi legal o negócio do Valhalla, do Assassin's Creed Valhalla. Foi, só isso. Foi legal. E a é jogou velho. Não né? tem mais coisas, porque não lembro, é é porque é eu não lembro todos. Os... É, não é, é. Mas assim, também não dá para esperar. Ah, vou colocar The Last of Us 2 Mas beleza. Esse... questão de é... nesse quesito aí tudo certo. Mas e eu concordo demais com você si, que os clássicos, mano. Cadê, né? Uma verdadeira merda. Pelo amor de Deus. Ridículo. Tinha que ter pelo menos um Crash ali. Agora eu fico na dúvida, cara. Do mas eu acho que vai ter, tá? Não, mas eu. eu acho eu, que vai ter. ter. E, e tipo assim. O crash eu Acho que saiu um ano atualizado que vai ter. Mas eu não tenho certeza. Mas ali, vai ter. É, eu fiquei. Agora eu fiquei na dúvida. Porque a, o Crash agora não é mais da Sony. Ela pode mesmo assim pegar os jogos antigos e ali? Ah, não é. Né? Mesmo. Não, não. Eu não sabia. É da Microsoft Delícia. agora, cara. Comprou a marca. Ué, qualquer coisa do Crash. É, ah, eu esqueci, mas agora o estúdio é da. É Naughty Dog? Cara, não. É Naughty Dog. Não, né? Eu é sei Dog? que o Crash é... agora. A Na Naughty é Dog da... foi dessa. Eu não sabia que a Naughty Dog também foi comprada, não. Não, não, Tanto eu não sabia. Que... Numa sei gosto, de 4, ele tá jogando o Crash, cara. Tem certeza disso? Não, cara? não, deixa eu te falar. Então. Eu não O estúdio, gente. Isso aí eu acho que não foi comprado. A marca Crash agora é da Micro. Ah, agora eu não sei se o se um negócio foi só com a marca. A marca e o estúdio, não sei. Eu sei que foi uma zoação até na Porra, época. Se foi... foi na época, foi uma zoação sem fim. Porque o pessoal falava uhum. muito ah, o exclusivo, de plataforma mais famoso do mundo, Crash é do PlayStation. Uhum. Tinha até tatuagem, o pessoal... Aí foi uma zoação sem fim no Twitter lá com a galera exatamente por causa disso. Porque você pode ver alguns perfis de Executivos da Microsoft, eles colocam o Crash agora, né? <risos> na foto do perfil, só de sacanagem. Cara, oh, então oh, a Sony perdeu demais, porque principalmente nesse negócio dos clássicos. Mano, é, é o que eu falei, foi a época de ouro de muita gente, cara, do, do, do Play 1, Play 2. Mano, quem não, não conhecia Crash na época vivia dentro de uma caverna. Sim. Praticamente todo mundo jogou. Isso é, nossa, a Sony perdeu muito isso aí. Mas enfim, tem tem outros clássicos, tipo, o Tomb Raider não é só, aí você vai falar que o Tomb Raider foi comprado também é da Naughty Dog, não é? Cara, se eu não me Ah, agora eu não lembro. Se eu não me engano. Acho que não. É, não, acho que, acho que não. não. <risos> Tomb Raider era daquela fazia parte daquele grupo Isso. que estava com a Sphere que foi vendido Isso, ah. Isso exatamente. Ele, exatamente. Foi vendido agora para uma outra empresa lá, mas eu não, acho que não é exclusivo uhum. de nenhum dos dois lados não. Porque não é só porque é meu queridinho, né? Uma franquia que eu gosto muito, mas Todo mundo conhecia também. Agora, a coleção do Uncharted está lá. A coleção toda. Mas vou te falar, já foi dada na Plus. Não foi nenhuma surpresa estar tá lá. Era meio que obrigação. Por... O, o, o negócio de, do, desse, desse tantinho de jogos que saiu agora, eu achei meio caído. Porque, mano, é o lançamento do negócio. Você tá competindo com a Game Pass. A Sony criou isso só porque existe a Game Pass. Então, você tem que ganhar é você tem que jogar com tudo catálogozinho merda hein bem mais ou menos para um lançamento eles tinham que falar tipo um monte de jogo da hora sabe é, para é chamar chegando, mesmo falar assim, né? olha, olha o que, que... É, fala, olha o que que a gente vai ter a Game Pass não tá com nada Opa, sei lá <risos> velho deixa <risos> eu <risos> Mano, pelo menos agora tinha que agora vai deixar para colocar depois? Eu duvido muito. ficar melhor depois. Duvido demais. É, não, é, também não sei. Não tenho uma opinião a Eu eu acredito que vai vir mais alguns jogos que eu acho que eles ainda estão, eu acho que eu, eu acredito que eles ainda estão Questão, mas vendo a reação da galera, até porque eles divulgaram até 700 jogos no último nível, e se você olha o catálogo, não tem nem metade disso. Não, não, né? não tem. Então, é. então assim, é. como é que você fala de 700 e a entrega 200, né? E cara, você perguntou sobre a questão do Day One. Day One, né? É, eu, pra mim, não faz diferença, mas eu não digo para lançamento, uhum. né? Então, eu quero jogar o Elden Ring e até hoje não joguei, porque não esquento com isso, mas vai afetar sim, tem aquela galera que gosta de jogar no lançamento, vai se sentir um pouco obrigada. A... Né? É. Então assim, agora, e pegando um pouco o gancho do que você falou, eu acho que vai muito do... de cada um mesmo, vai ser subjetivo. Você vai é. olhar um serviço, e vai ver qual que você se identifica mais é difícil falar, assim, hoje o Game Pass é melhor do jeito que está o a PS Plus aí mas imaginando que depois sei lá, de alguns meses o sistema consolidado, eu acho que vai ficar muito de acordo com o gosto de cada um agora, é, sei que você tem algum recado para falar o que, que você acha? É nesse, nesse aspecto, respondendo a tua pergunta dos jogos Day One Cara, eu me importo, pra ser bem honesto, eu me importo com isso, entendeu? É, eu gostaria que tivesse. Uhum. Um dos pontos que me deixou muito feliz no, no Xbox, como vocês já sabem, eu sou um fã de RPG, assim, de coração. É o meu gênero preferido e é, isso é imutável, tá ligado? Isso é absoluto. E, cara, o fato da Microsoft ter comprado a Bethesda, é, cara, me deixou, assim, boquiaberto, né? Sim. E, por exemplo, Starfield. Eu estou ansioso pro jogo. Uma e pena sim. que foi adiado, né, velho? Mas tudo bem. É, mas assim... Eu e o Seeker tá camuflando que... aí a compra desse notebook para trabalho, ele comprou pro Starfield, tá? Aí entregou uma marmita a marmita na né? caruda, mas é isso aí mesmo, tá ligado? <risos> é, é... Mano, Bethesda, é... por mais que é uma empresa que... Tem muito descaso, tá ligado? Os caras vão vender Skyrim na versão Galaxy Pocket daqui a pouco. É. Né? <risos> e eu vou comprar, já falamos disso várias vezes, tá ligado? Eu sou, pra algumas coisas, não tem como. É o jogo que eu amo. A empresa que eu gosto muito também, amo Fallout é, e amo The Elder Scrolls. E, cara, Starfield, estou tô ansioso pra jogar e Day One é importante pra mim, entendeu? Mas, assim, vamos falar de uma coisa é o que eu quero e outra coisa é a realidade. O que eu quero... É que a Sony coloque jogos exclusivos dela no Day One. Realidade, impossível. Não vai acontecer, pelo menos eu penso que é muito improvável, entendeu? Ela colocar isso. Porque eles vendem muito mesmo fora. Tudo bem, estão testando o serviço agora, mas... A galera vai continuar comprando, eu penso, entendeu? Os jogos por fora, porque eles são muito bons. Muito, muito, muito bons. Não que o da Xbox não sejam também. Mas... Tá mais no gosto popular ali. Cara, eu acho que... Sabe o que vai acontecer? Com o tempo... Eu, eu acho isso... É achismo mesmo meu. Com o tempo as vendas vão cair. A galera não vai querer ficar pagando mais Day One e tudo mais. Não, não vai, cara. 300 prata, 350, 400... Chegando até jogos a 500 reais, cara. Sendo que você vai ter um catálogo que com o tempo... As pessoas vão falar assim, porra, cara, tem muito jogo aqui, tá pra eu me divertir. Vou esperar esse Day One sair no catálogo ou ficar mais barato. Com o tempo, eu acho que isso vai acontecer. Aí fica a pergunta minha pra vocês. A Sony sempre foi muito conhecida pela qualidade dos exclusivos, tá? Não vou discutir gosto pessoal. Eu não concordo com essa afirmativa, mas tudo bem. Mas, opinião de vocês, cara. Existe a chance, cara. Queria ouvir você, Peri. Do, da qualidade dos exclusivos cair com o tempo por causa do lançamento desse serviço, cara. Cara, eu não vou dar a minha opinião. Eu vou falar o que um dos criadores de jogos lá da, da Sony já falou sobre o assunto. Ele falou que não, os exclusivos não vão sair no day one porque vai cair a qualidade do jogo. É isso. Este é o argumento que Eles estão mantendo Aí se você acreditou ou não é outra história Sim. Mas a resposta Oficial deles é exatamente essa Não vamos lançar No lançamento No, no nosso Game Pass Vamos dizer assim Porque se a gente for para trabalhar assim A qualidade do exclusivo vai cair A Sony tem muito orgulho Dos exclusivos dela E eu acho que elas ainda, ainda vão apostar Ainda que a galera vai optar. a qualidade jogue e comprar, porque por mais que seja um sistema bom você é, é o aluguel de um jogo comparado com você ter o jogo, né uhum. e tem, tem gente que quer ter eu acho que a Sony ainda aposta nisso, então não vai neste caminho com os exclusivos no Day One, eles já falaram que não vai ter, então já uhum. já botou a água no chope da galera nesse sentido Agora, cara, eu, eu acho uma, uma premissa muito falsa, assim, minha opinião, se eu, se eu falei de, de serviços de streaming aqui, é por, pelo seguinte motivo, cara, eu vou pegar a Disney como exemplo aqui, pra fugir um pouco do Netflix. A Disney começou a lançar filme Day One junto com o cinema, a galera ficou puta, mas mesmo assim continua lançando e a qualidade maravilhosa, cara. Qualidade maravilhosa dos filmes da Disney, não caiu nada Vi filmes muito bons que estavam no cinema E dei One um lá no catálogo da Disney Então assim, cara, é, é... Isso, eu sou igual o Seeker, cara Isso me afeta, velho Se eu fosse assinante Hoje eu não tenho mais um Playstation pra ser assinante Mas se eu fosse assinante, eu gostaria, cara Imagina um Starfield sair e não poder jogar no caso da Game Pass, é foda. Você tem que comprar? Eu acho meio broxante. Sinceramente, esse negócio de sair de graça, entre aspas, um lançamento, eu acho, sim too much, sabe? Uhum. Tipo, é, não, pra mim é um bagulho meio surreal, porque, cara, é um lançamento, sabe? A Game Pass faz isso com todos os lançamentos dela? Todos, 100% daí o ano. E só não isso. Já deixam pra você fazer o pré-carregamento do jogo para na meia-noite efetivamente jogar o jogo. Então, claro, é... Aí, pra mim, é um, um serviço surreal, porque é lançamento. Igual você falou que não, não se importa. Mas assim, 99% das pessoas vão querer jogar o um negócio no lançamento é. o jogo no lançamento, porque cara, é o hype de todo mundo falando sobre é streamer pra tudo quanto é lado jogando o jogo, você fica com vontade, entendeu? mesmo que seja só pra testar ou só pra, pra se incluir ali no assunto, sabe? sim e, cara, isso daí é um bagulho que eu não condenaria a Sony de não fazer. Eu vou, vou, ter, vou ter que confessar, porque. Mas ô é, Luna. É muita coisa mesmo. Deixa eu te falar. Cair com a qualidade. Então, assim, vamos lá. Assim, ganhar menos. É, talvez, tá, Luna? Talvez, tá? Porque é, aquele negócio, quebra de paradigma é muito difícil, cara. Que dia na vida a gente ia imaginar que um filme que tá no cinema você poderia ter a opção de assistir dentro de casa? Tá no Sim. cinema e você assistindo dentro de casa. E o ganho continua o mesmo, cara. Ou se não, maior. Porque você tá Você tra... tá atraindo uma galera absurda para assinar seu serviço por causa dessa exclusividade que você tá dando de opção. E, e ser bem sincero, cara, eu. eu não sei com o tempo eu vi isso no Xbox acontecer. Gente, como que eu trabalhava no Xbox? Porque assim, eu não falo muito do Xbox, gente, foi minha plataforma principal. Por causa de, de, na época, tinha passado já a parte do Playstation 3 e o Xbox 360. O Playstation 2 tinha acabado né, e tal, estava na geração do Xbox 360 com o Playstation 3. O 360 ele tinha desbloqueio, cara. Então eu joguei muito jogo pirata na época e tal. E, e, então por isso que eu falo muito do Xbox. Eu fiquei a minha base de jogos ficou no Xbox. Por isso que eu falo muito dela. Com o tempo, cara. Então eu trabalhava assim. Eu comprava um jogo. Depois eu existia um site, antigamente chamava troca jogo. Você, você anunciava um jogo e você trocava com alguém seu jogo. Basicamente isso, tá? Ou, se não, você ia no Mercado Livre, qualquer outro site, vendia o um jogo para comprar outro. Era assim que eu fazia. Porque, cara, não tem condição de você ficar comprando um monte de jogo, né? É bem, bem difícil para quem não ganhava muito dinheiro. Na época eu era recém-formado e tal, ganhava pouco. É difícil você ficar mantendo ali dois jogos por mês. Vamos pegar, né? Na, na, hoje em dia, na faixa de 200 reais. Duzentos? Não, tô falando assim, jogo mais antigo. Tô falando assim, pegar jogo mais antigo. Lançamento é 350 ou 40 conto. Exato, exato. né? Você vai é pegar um lançamento por mês. Com o tempo, cara, aí veio a Game Pass, né? Beleza. Cara, eu, tem muito tempo que eu não sei o é que comprar um jogo. A não ser que o jogo seja hum. muito atrativo, muito atrativo, como por exemplo o Elder Ring que eu quis comprar. Então, assim, eu acho que com o tempo a, a, a base do PlayStation vai mudar esse conceito, cara. A galera vai começar a repensar algumas coisas. Uhum. Você se atentou para um, um ponto interessante mesmo desse negócio da Disney ter lançado junto com o cinema e tal. Mas, assim, é, vai, tem que colocar aí na ponta do lápis esses dados aí de, de, de lucros sabe, para ver se realmente o, o pessoal que vai, que vai assinar a, a, a Plus ou a Game Pass, tanto faz, se isso vai cobrir se, é, o, o lucro do, da venda do lançamento, entendeu, individual, isso daí tem que colocar na ponta do lábio mesmo, tem que dar uma, uma pesquisada Sim, nisso, é. mas eu não duvido de, de, do lucro ser maior ou menor, menor entendeu eu acho as duas possibilidades. Tem que avaliar os com, com dados mesmo. Uhum, tem, tem. Cara, qual que é meu parecer quanto ao lance do, dos exclusivos? A empresa teria que dar liberdade, claro, eu penso assim, minha opinião. Eu teria que dar liberdade. Por exemplo, eu penso que o sistema do Game Pass de, de, dos três níveis... Ele é muito bom. A Sony adotou também esse esquema de três níveis, né? Essential, Premium lá e, e... Eu não sei qual que é o último, Deluxe. Isso. Mano, cobra caro no Deluxe. Entendeu? Cobra caro, mas faz um negócio de cair o queixo, velho. Vale a pena, né? Day One. Entendeu? Eu penso que você tem que ter liberdade. Ah, eu não tô disposto a pagar, sei lá, 50 reais por mês na assinatura. Ótimo, então você não vai ter Day One. Entendeu? Mas assim, se o cara tá disposto a pagar... Eu vou oferecer um baita serviço pra ele, entendeu? Ninguém é obrigado a comprar. O lance que eu penso é que. Não sei se eles têm esse tipo de visão, entendeu? É, eu, eu acho que ainda assim. É, é, sabe o que eu acho que deve passar na cabeça da lógica com, com fatos e dados. Os caras não vão no achismo, né, Cirque? É... São pérolas diamantes deles que eles não querem dar a preço de banana, entre aspas, né, dentro de um serviço, eu entendo isso, cara, é um trem que é feito com carinho, refinamento e por aí vai, né, e eu acho que eles prezam muito por isso ainda, eu acho que, é que é negócio, cara, vamos, vamos lançar o um negócio, vamos lançar o um serviço, vamos testar, um ano, dois anos, para ver como é que vai ser, repercussão, se o trem cair ladeira abaixo, galera parar de comprar exclusivo, as assinaturas forem caindo, a gente começa a lançar Day One. A Microsoft foi assim, ela não lançava Day One no Game Pass, não lançava. Foi com o tempo, cara. Foi um, um, um, um a mais que ela fez refinando o serviço dela. Eu acho que a, a Sony deve seguir muito essa estratégia também. Esse negócio do que o Seeker falou é uma ótima ideia, ninguém é obrigado a comprar o, o pacote supremo, e o que você falou também, sim teste, vamos testar para ver se, se, se vai dar Eu certo, o aceite como é que vai ser, né, é, e a Sony... Ela tem muito, tipo, é, é, é um zelo excessivo, cara, o que exclusivo dela. Que eu tenho ódio de exclusivo da Sony por causa disso. Mas ela ficou pra trás porque ela achou que exclusivo ia manter ela pra a cima. A base ia ser forte. E isso que a Microsoft, por isso que o Xbox passou ela. É, cara, deu um modo. Ele, eles se acomodaram em, em exclusivo e estão mantendo... Essa, esse, essa ideia aí de exclusivo, pode ser que dê certo, sim, mas eles podem se fuder de novo, porque querem ficar preservando exclusivo, achando que vão ganhar ponto é, vão, vão ser ai, como é que fala? É, sim, eu entendi você escolhe, sim. tipo, vai ser Jesus como é <risos> Mas, igual você falou, você vai comparar. Quando você vai assinar um, um dos dois, você vai comparar os jogos, é. sabe qual a mais e tal. A Sony deve estar tá segura assim: vou ganhar nos exclusivos. Meus, meus exclusivos são melhores. Só que a, o, a Microsoft tem o bagulho do Day One, cara. Isso daí é um serviço surreal. Pra mim, é um serviço surreal. E eles podem ganhar nisso. Que eles compraram aí, né? Ah. Só que aqui é negócio, o que Tem o um ponto que eu tinha falado, cara. Vai muito do gosto pessoal também. As é. Pessoas, é tem gente que não vai com a cara do, do, dos exclusivos da Sony e vice-versa. Ah, né? é. Também não vai. Ah, pode lançar essas porcarias da Yona aí do Xbox sim. aí? Eu odeio esse jogo. Não ligo. Beleza, cara. Faz parte. Faz parte. É... Mas a gente avalia o histórico, né? Tipo os exclusivos da Sony realmente são muito bons. Então a gente avalia históricos, né? De venda da Microsoft, com dela, da Sony, da Sony foi maior. Sim. Sempre foi, foram mais aclamados, vamos dizer assim. Uhum. Mas pode ser a ruína dela, assim como foi dessa vez. Eri, que mais algum recadinho aí no final do, do, desse tema principal? para mim é isso aí acho que é show também para mim nada a acrescentar não Colosso tá tudo certo show de bola gente galera a gente vai é, encerrando mais um episódio décimo primeiro episódio do nosso podcast agradecendo a todos aí principalmente meus amigos aqui da bancada que estiveram com a gente nesse episódio e lembrando a gente vai estar disponível aí no YouTube também Spotify, Deezer e algumas outras plataformas de áudio que vocês normalmente assinam aí. Procurem pela gente, a Taverna, e nos escute os outros episódios. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, gente! Valeu, galera! Aquele abraço! Falou! Boa noite!